Boa noite minha gente, de novo, estamos aqui Vamos aguardar aqui o doutor Pedro, que já está chegando aqui Dr. Pedro Melo, deixa eu ver aqui como é que eu faço pra... Dr. Pedro, você pode me fazer o pedido aí, viu? Você pode me fazer o pedido, que eu não estou conseguindo adicionar aqui você pode fazer o um pedido, né? você arrasta para, você deve saber como é, né? arrasta para a direita e aí tem aí onde fazer o pedido, que eu não estou conseguindo, não estou conseguindo aqui fazer. Então gente, boa noite, boa noite, acabei de terminar uma live é, falando de foco, é, deixa eu ver se o doutor Pedro já fez o pedido aqui. Pedro, você pode fazer o pedido aí, que eu não estou, o meu Instagram não está respondendo. Normalmente eu posso fazer o pedido aqui também, mas não estou conseguindo fazer, né? Nós acabamos de terminar uma live agora, então vai, vai ser o segundo tempo nós vamos estar falando sobre... Ah, bom, ele, ele, ele, acabou, de... ele acabou de... Então vamos receber o doutor Pedro Melo, ele que tem um trabalho aí, é, voltado para uso terapêutico. Da cannabis. É. Boa noite, Pedro. E aí, boa noite, Wallace, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tá no... tranquilo. Tá no consultório ou está em casa? Então, agora o consultório é em casa, né? Porque os ah. atendimentos estão sendo realizados online. Ah, perfeito, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe, é isso aí. Estamos é, é é. nessa. Maravilha. É. Então, seja, seja bem-vindo aqui, deixa eu procurar. É, deixa eu procurar aqui onde é que eu estava. É que eu tenho aqui informação do... do é, é o Carlos, né, né? Que é o menino lá da, da, da sua equipe, né? Não, o Lucas, Isaac. né? O Não, o Lucas. Será? Ah, o Lucas, o Lucas, sim, da parte... De, exatamente. Ah, o digital. O Isaac, né, é eu estou pegando, pegando aqui que ele me mandou um, um, um mini currículo seu só para fazer uma, uma pequena apresentação. Então, gente, você que está chegando aí, Aproveita e convida, né, e convida mais pessoas para que possam, vocês vão ter uma informação agora com um grande especialista no estudo da, da, da aplicação terapêutica da cannabis aí desde 2014, né, o doutor Pedro Melo, ele que é médico acupunturista, né, pós-graduado em dor e especialista em neurociência aplicada pela Universidade... É... Federal de Pernambuco, é membro associado também do Instituto Jurema e membro da Comissão Científica das Associações Acolher, Cultive e Sativoteca e também prescreve a cannabis né, medicinalmente desde 2014. Né? Então, Pedro, é, eu gostaria que você trouxesse um pouco aí dessa, dessa história da, da, da cannabis. Né? Então, a cannabis é algo que, que vem aí... De mais de 2.600 anos antes de Cristo, já tem registro na China, se eu não me engano, né? É, e cientificamente, nós já temos aí pesquisas científicas, eu, eu me lembro quando eu tive nos Estados Unidos, algum tempo atrás, de pesquisa de, um, de um, um pesquisador israelense, né? Trazendo, assim, evidências é, científicas, né? Do uso da cannabis, né? E, e hoje está cada vez mais claro, né? Que nós estamos diante aí de, de um grande de um grande medicamento, né? E o mundo inteiro está se abrindo para isso. No ano passado eu tive na, no Colorado, então no Colorado as pessoas podem cultivar. Inclusive eu fiquei na casa no Airbnb onde a senhora ela cultivava na sua própria casa, né? Então existe, está havendo uma flexibilização nesse sentido pelo reconhecimento desse potencial terapêutico. Então eu gostaria que você contasse um pouco dessa dessa história, né? O que é que motivou você? como um médico está fazendo um trabalho como esse, né, que certamente você deve ter muitas histórias aí para contar de contribuição de pessoas que passam né, por muitos problemas de saúde e que é a Cannabis tem esse potencial reconhecido cientificamente né, de atuar em muitas doenças crônicas e autoimunes. Então, conta um pouco dessa história para a gente né, e da tua motivação de fazer um trabalho tão especial como esse que você faz. Tá bom. Boa noite, Wallace, mais uma vez. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Né? Essa, esse, eu quero agradecer essa oportunidade de, de, dessas pessoas que estão agora dedicando essa parte de vida para a gente conversar um pouco sobre o tema. Para mim é muito importante estar falando para as pessoas que estão abertas a ouvir, né? porque quanto mais pessoas conhecerem sobre o tema, mais fica fácil de a gente implementar é, a, a facilidade né, do, do acesso ao tratamento para aquelas pessoas que têm indicação de fazer uso da planta né, na sua modalidade terapêutica. É interessante você falar do histórico porque quando você fala do histórico automaticamente já sana uma dúvida que muitas vezes surge, né, de por exemplo, ah, será que tem segurança de se usar? Né, muitas vezes citam até o caso da talidomida na década de 60 que depois criou uma formação. E quando você traz, que a gente já usa há milhares de anos, isso já traz consigo também, né? as pessoas que ouvem já devem entender que é uma planta exatamente de uso milenar, 2327 anos antes de Cristo. A primeira farmacopeia descrita na literatura universal, a farmacopeia, como você bem falou, chinesa, do imperador Shen Yun, né? a farmacopeia Pei ela já trazia a planta, é com uma opção né, de tratamento para diversos, é, diversos acometimentos, né, podemos dizer assim. E aí, assim, ao longo da história, é claro que o ser humano ele vem domesticando essa planta, e aí se vem domesticando, domesticando é porque a gente tem que entender que serve, né? ninguém guarda o que não presta. Né? Então é, porque, é por conta disso que, é, à medida que o tempo vai passando, é, vai se descobrindo sobre é, as potencialidades né, dessa dessa da planta como um todo e chegando ao que a ciência moderna né você trouxe aí um, um nome de na verdade citando é, possivelmente o professor rafael Mechulan, que é um búlgaro que atua na universidade hebraica de jerusalém o um senhor de aproximadamente 90 anos e que há pelo menos meio século ele vem estudando né os canabinoides na década de 90 ele decifra ele sua equipe né né, o tcheco, o Lumi também, eles decifram que nós, né, seres vertebrados, temos o chamado sistema endocannabinoide. E aí é algo que tem que pensar de forma revolucionária, porque até então ninguém estudou isso, nem sequer na, nas, nas escolas de medicina. A gente estuda sobre o sistema respiratório, neurológico... Né, o então, sistema neural, que é um sistema uhum. canabinoide. que aqui são é, receptores... É, na verdade... Do, do, dessa é. É, os seres mais antigos né os seres mais antigos os hidras né o, o sururu né que a gente conhece ou como eu digo né o gato o cachorro e nós seres humanos temos um sistema que é o chamado sistema endocannabinoide e esse sistema na verdade mais do que um sistema neural ele atua como sendo um sistema que ele modula ele atua como se fosse um maestro dos demais sistemas então ele atua né Interferindo no sistema cardiovascular, no sistema neurológico, no sistema gastrointestinal. Então, é, quando, quando, a gente já, quando eu trago essa afirmação, já é de se entender que a proposta para se tratar com a planta ela é uma proposta de uma abordagem terapêutica diferenciada. É por isso que o seu canal é super adequado para estar tá falando sobre isso. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer é o quê? A proposta aqui não é dar mais um remedinho. Ah, toma mais um remédio, já está tomando vários, a maioria dos pacientes. Ou até quando não toma, não, toma um remédio. Não, a ideia não é essa. A ideia é de dar uma dose extra de algo similar do que o corpo fabrica. Ou seja, nós, né, o sistema endocannabinoide, nós fabricamos endo de dentro canabinoides né, e ele se liga aos receptores canabinoides provocando as alterações. E esse sistema endocannabinoide vai modular o sono, o humor, o apetite, o crescimento ósseo, a imunidade... Ou seja, o tratamento ele é um tratamento sistêmico. A planta, entre outras coisas, tem os fitocannabinoides. Né? Do que já se sabe, a planta canabis ativa, que é a única que tem né? os canabinoides, contém os canabinoides, até o que se sabe. Já vi controvérsia sobre isso, mas até o que se sabe. Ela tem 177 tipos de canabinoides e 1318 outros compostos não canabinoides, como flavonoides, que está na uva, é cardioprotetor. Os terpenoides que dão o cheiro, está na manga, está no limão, e tem propriedade anti-inflamatória analgésica. E tem os fitocannabinoides, que o mais conhecido é o CBD e o THC, né, os mais falados, mais estudados, e que se apresentam em maior proporção nas diferentes cepas de, de cannabis, mas que existem é, outros 175 canabinoides. E cada um deles tem funções que já são bem estudadas, que vai para além da minha opinião, isso já está bem elucidado também que é a função antispasmódica, a função anticonvulsivante, a função de modular o humor, o sono, tudo aquilo que eu falei, e várias outras funções, a né? função antitumoral, né? estudos demonstrando a ação tumoricida, matando células tumorais malignas e preservando células sãs, o que é algo diferencial, por exemplo, do tratamento convencional químico e radioterápico. Né? Então, são diversos mecanismos de ação, e aí, assim, entender que quando a gente fala da planta tratando vários diagnósticos, não é porque ninguém quer transformar numa panacéia né? De que quer dizer que trata tudo, uma coisa tratando tudo. E sim porque a planta é uma verdadeira farmácia com essas diversidades de compostos, atuando nesse sistema, modulando diversas funções do corpo. É por isso que vários pacientes se beneficiam do seu uso. Que fantástico, Pedro. Eu fiquei impressionado aí. Eu, eu, eu não sabia que eram tantos componentes, então... 170 e tantos canabinoides mais 1700 e tantos compostos, até quase 2000 mil é, compostos que você tem aí nessa planta, né? E aí tem um tem um aspecto que é, é, que eu acho muito interessante, é, porque normalmente a indústria farmacêutica ela trabalha com a ideia de tirar o princípio ativo, né? Normalmente o, o princípio ativo, digamos, mais, os, os os mais é, digamos assim, cobiçados, né, que estão Associados a muitos dos, dos, dos efeitos, né? É, é, é o THC, né? E, e os canabinoides, né? É, e, e o CBD, né? É, no entanto, você está falando aí de, de, de quase duas mil substâncias, né? E eu estou me lembrando do, do que se chama de, de efeito comitiva que você tem também nos óleos essenciais, né? Você tem óleos essenciais que tem 200, 300 substâncias. O limoneno também é considerado um anticâncer. A pessoa, não, vamos, vamos isolar o limoneno, mas o limoneno está lá no tem um monte de substâncias juntas, né? E aí você simplifica algo que é extremamente complexo, né? E aí é, é exatamente... Na verdade, quando você está tomando óleo de uma planta dessa, você está trazendo a sabedoria que foi desenvolvida pela pela própria natureza, né? Criando um, um, um, um medicamento, né? É uma planta que, na verdade, né? você está trazendo um dado aí que eu não sabia, que é que existe um sistema, né? Um Endocanabinoides, ou seja, um sistema que que interfere nos outros sistemas do corpo, então isso é muito isso é muito relevante, né? Então, é muito importante as pessoas terem esse conhecimento que a gente está fal falando na verdade de um de um medicamento da natureza, de amplo espectro, né? Que governa, que interfere em de, em, em, nos demais sistemas do corpo, então isso é extraordinário, não é, não é, Pedro? Exato, exato. É pensar nessa proposta de modulação. O paciente, veja. Na verdade, as pessoas que fazem uso da cannabis, seja da forma mais apropriada ou não, entendeu? Elas estão procurando modular algo, né? estão procurando um equilíbrio né? de, de saúde física e mental como um todo. Tanto que vários pacientes que, por exemplo, pessoas que são usuários e que auto-se denominavam em algum momento como uso recreativo, percebiam e chegam até a consulta, percebendo que na verdade é um uso terapêutico. Ah, eu fumo antes de dormir. O problema aí é que não está sendo um tratamento otimizado, porque você está usando de uma forma onde danifica o trato respiratório, e que também você não está tendo um acompanhamento preciso para a gente balizar melhor, modular melhor, te ajudar melhor a modular. Então o tratamento ideal é esse, né? que o paciente, ele, né? a pessoa, possa ter esse, esse autoconhecimento, né? o médico ajuda nisso, e também que saiba o que é está que utilizando da planta. Esse tema que você trouxe aí, ele, ele já começa sendo um divisor de águas no tratamento né, dos canabinoides, porque é exatamente isso. Quando o paciente, ele por exemplo, passa no, na consulta, ele fala bem assim, tá, entendi, peguei o papel, o laudo receituário, você é, constando que, após sua avaliação, que eu tenho indicação para fazer, e agora eu faço o quê? E aí a gente tem que explicar. Existe já um divisor de água, você vai fazer o tratamento com um canabinoide isolado, né? no caso é o canabidiol, existe o THC também isolado, mas quase ninguém tem acesso, até pelos trâmites de, de importação e exportação né? da política proibicionista. E você tem o CBD, e aí quando você tem o uso do fitocomplexo da planta como um todo, né? que é o... É... Ela, ela consegue dar uma maior segurança e eficácia. Então, por exemplo, eu explico ao paciente: olha, se você quiser usar o canabidiol, tudo bem, olha, a tramitação aqui, você dá entrada no pedido de importação da Anvisa, ou então compra o que chegou na farmácia esse ano, por, pelo valor de R$ mil reais, né? Bom. Então, tipo assim, é o canabidiol vendido pela Prata e do Naduzi, que chega na, nas drogarias essa, nesse primeiro semestre, ele tem esse valor, né? Então, Vai e o, lá, o mevatil farmácias já, aqui no Brasil. Sim, por exemplo, o mevatil que é um medicamento produzido pela GW Pharma do Reino Unido, ele, no nome de Satvex, né, no exterior, ele tem 25 miligramas de, de CBD e 27 miligramas de THC por ml para tratar dor e espasmo de paciente com esclerose múltipla, né e custa R$2.800,00, três frascos de 10 ml. Nossa! E aí você tem o composto isolado. Sendo que, assim... Esse princípio que você falou do efeito comitiva, que é o uso do fitocomplexo, que é onde eu digo ao paciente, se você tem paciente que vai estar contente e vai se dar bem com o tratamento com o canabinoide isolado e com fitocomplexo, agora, se você perguntar qual é o tratamento otimizado, é você usar o fitocomplexo. Isso é a minha abordagem, é acreditando exatamente no que você falou, o chamado efeito comitiva, onde a gente sabe que a ação em conjunto de forma cinética, né? vamos dizer assim, somatória, é, desses compostos ela consegue é, atuar melhor do que você botar um composto isolado. Né? Isso é simples de entender, porque, por exemplo, você pega o terpenoide, você falou o limonênio, por exemplo, aí ele vai se ligando nos receptores vaniloides, que são um tipo de receptor para modulador, aí você já tem os fitocannabinoides que já vão em outros receptores canabinoides, então ele está atuando em várias frentes. E evidentemente que quando você utiliza... Um composto isolado é mais fácil do corpo se acostumar. Isso não precisa ser médico para entender. Na né? verdade, assim, Ah, o meu corpo se acostumou, né? cria na chamada tolerância. Quando você tem um fitocomplexo, isso pode acontecer, mas diminui. Isso não se aplica somente a cannabis, isso se aplica aos fitoterápicos, de maneira geral. Você vai ver os trabalhos apresentados no, em congressos de fitoterapia, você vai ver. Compostos que têm uma ação determinada, mas que o conjunto, de maneira geral, ele vai... É, ter esse efeito mais benéfico. E aí também não teria sentido, né? Imagina Pernambuco com esse clima, entendeu com esse potencial que já foi, não sei se atualmente, mas já foi o maior produtor de cannabis do Brasil, consumida no Brasil nas diversas formas, a gente né, ficar refém de, de... E aí, assim, vou até trazer um termo para a gente que está discutindo exatamente nesse momento o projeto de lei 399, né que está em tramitação aí, vai entrar em tramitação, e aí, o que, que acontece? É... Essa coisa do medicamento, na verdade, a planta, a gente traz um conceito de remédio, entendeu? Uhum. O medicamento, ele já tem uma característica específica, né? que ele vai ter essa coisa, é quando a gente diferencia do fitocomplexo, do isolado. Mas, de maneira geral, é isso, é uma farmácia que está contida naquela planta, que é um verdadeiro presente da natureza, que... Por muitos anos foi trazida para nós como Eva do Diabo, eu nunca ouvi falar que diabo ajuda ninguém, <risos> então é, ela se mostra como uma planta de poder, uma planta sagrada e por isso que justifica essa domesticação, porque o ser humano vem se beneficiando e hoje a gente tem mais de 3.500 variações de cepas, né? então o que, que acontece? É, então, Nossa. veja, a planta ela tem 177 canabinóides, 1.318 não canabinoides dá um total de 1.495, quase 1.500, mas não existe um tipo só de cannabis. Né? Você tem, por exemplo, cepas conhecidas aqui no Nordeste Brasileiro, como a chamada manga rosa, cabeça de negro rabo de raposa, algumas estrangeiras, né, como o skank, né, que é bem conhecido, e outras. O que muda uma sepa para outra é justamente a proporção desses compostos. Então... Quando a gente é, atende o paciente vê qual é a demanda que tem, você vai é, balizar para saber qual é a sepa mais adequada. E aí você consegue ter um tratamento mais guiado, digamos assim. Não que não dê para tratar uma pessoa que use um óleo que não se saiba a característica dele. Lógico que dá para acompanhar, sim. Uhum. Mas é, quando você tem esse acompanhamento e sabe o que está produzindo, sendo produzido, você consegue repetir melhor outra produção no caso aquele vamos chamar de óleo mas ele tem outras formas de administração né na forma de flor vaporizada vapor de óleo na forma de pomada supositório endovaginal para tratar endometriose endometriose é. também é. é tem estudo já em andamento inclusive porque o sistema reprodutor feminino, né, de, de fêmea para fêmea, porque as plantas que a gente utiliza para fazer remédio são as fêmeas, né? de fêmea para fêmea, os receptores, é, a mulher, né, ela tem o sistema reprodutor feminino, é o segundo sítio no corpo onde mais se tem receptores canabinoides, depois do sistema nervoso, é o sistema reprodutor feminino. Então as mulheres vão sair na frente também né, com alguns tratamentos específicos. Ô Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa das associações, né? Tem uma associação muito grande aqui na é Abras, na Paraíba, né? Que é exatamente a mãe de uma criança que tinha problemas neurológicos graves, né? É, e aí, e aí eu, aqui você também faz parte de uma associação, tem associações é, pelo Brasil, então está é, tá vendo um movimento nacional nesse nesse sentido, porque na verdade isso teve a ver com ah, os benefícios é, que as pessoas tinham, filhos com problemas, crianças com problemas sérios, né? É, e aí foi exatamente essa pressão que levou a, a, a essa regulamentação, né? Mas eu gostaria de saber, porque quando você está trabalhando com esses medicamentos é, dentro da indústria farmacêutica, é outro contexto, você está perdendo essa o potencial da planta, na verdade, né? É, como é que você vê hoje no Brasil esse movimento? dessas organizações, onde as pessoas estão se organizando. Também muitas muitas pessoas que têm problemas é, é, de saúde estão conseguindo liminares na, na justiça para ter a sua planta em casa, não depender mais da, da da indústria farmacêutica, você poder plantar e colher. Como é que como é que está esse movimento aí? Como é que você, você que está dentro né, há, há muito tempo aí é um é um expert desse assunto, né? E, e, e também é uma liderança nessa área. Fala um pouco para gente nesse contexto então ela é... se a gente for falar da história da cannabis assim mais recente é né? o primeiro mérito ele tem que ser dado ao pessoal que lá atrás organizava a marcha da maconha né? você vê muitos de nós quando olhar olhávamos aquilo dizer também é já exager... já é exagero né entendeu a banda planeta e tal trazendo maconha medicinal e tal né toda aquela mensagem e aí a gente tem a liberação pelo STF em 2011 para que é, possa ocorrer a marcha da maconha sem ser criminalizada. E no, no ano de 2013, o, o caso da Charlotte Fige, uma garota que infelizmente faleceu do Covid esse ano, ela conseguiu reduzir o número de crises de, de maneira substancial. O caso ganhou notoriedade na CNN e algumas mães começaram a importar a pasta de CBD, né, do, do canabidiol isolado... Aí passando por todo aquele constrangimento de ser, perante a lei, uma traficante, né? E aí surge em 2014, 2014 é um ano que é um divisor de águas na história da Cannabis no Brasil e principalmente no tocante, é o que se diz essa coisa do tratamento específico, né? O uso terapêutico. Então, 2014 é um ano onde tem a discussão da SUG8, sugestão número 8, né? Que foi encabeçada pelo André Kiper, que infelizmente faleceu esse ano, é, e foi levado ao Senado, na época o relator era o, o senador Cristóvão Buarque, para discutir a regulamentação da, da planta como um todo. Tivemos a, a produção do filme Ilegal, né, que mostrava esse drama de uma mãe, né, lá de Brasília, com sua filha, que estava passando por esse papel de traficante, os pais, né, para importar. E aí, assim, em 2014 surge, começa o movimento de todo mundo que estava em teve um simpósio. Quarto participação internacional dos da Cannabis Medicinal, organizado pelo CEBRID, Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas, e é, o AUNIFESP, professor Carline, né, ali liderando. E a partir de 2014, é, surgem né, essas pessoas que estão envolvidas nesse tema da Cannabis Terapêutica, começam a ganhar um, um avanço, né, um fôlego muito grande. Surgem as asso associações, a Abraça ela surge no ano seguinte, 2015, e ganho o direito ao cultivo coletivo, né? já existiu o direito ao cultivo individual, né? através dos habeas corpus, salvo conduto, e abraço em 2017, né? há três anos, e o mês passado a PEP, no Rio de Janeiro, né? uma associação de epilepsia. E outras associações já foram criadas ao longo desses anos e vêm também trabalhando nessa perspectiva de regulamentar a sua produção, uh, ainda que, independência do que aconteça nesse projeto de lei, isso pode ser que seja contemplado ou não, né? isso ainda está em, em tramitação, mas existem diversas associações, algumas com as características específicas, Aqui que eu posso falar, que eu participo organicamente, é a Cultive, lá de São Paulo, que o diretor científico é o professor Carlini, né? que estuda a planta desde 1964 e mostrou o efeito antiepiléptico do cannabidiol em 1980, mostrou isso para o um mundo, através do ensaio clínico. E, e também faço parte da colher daqui de Pernambuco, e da Sativoteca, né? lá do, de, do Ceará. Então, é o meu, meu papel. As associações elas surgem, na verdade, por, justamente por uma necessidade de uma organização civil para cumprir o papel que o Estado não está cumprindo. Né? As pessoas precisam de uma autonomia para poder ter o direito de de se tratar com a planta, esse daqui esse é um direito que está garantido pela Constituição, né? Então, é uma busca por isso de maneira organizada. E aí, como eu disse aqui, o tratamento otimizado, né? Já que o objetivo das associações, pelo menos das que eu participo, né? Ela deve ser a de facilitar as pessoas que têm indicação do uso terapêutico o seu acesso. Acesso ao acompanhamento nesse momento necessariamente médico, mas que ele seja mais amplo, interdisciplinar, com farmacêutico, com profissionais de área de saúde como todo né e também que tenha acesso ao produto, né? sendo produzido seguindo as chamadas boas práticas de produção. Então, por exemplo, eu quando digo que eu participo da, da comissão de pesquisa e produção, né? eu estou responsável, junto com o um grupo, de fazer o acompanhamento dessas pessoas e também de acompanhar a produção. Né, das flores, são as inflorescências que a gente usa para fazer o óleo, para fazer pomada, para fazer. A planta é toda utilizada, mas basicamente as flores onde tem uma concentração de resina, que é onde estão esses 1495 compostos. Então, as associações, é... a gente está esperando aí o que vai acontecer com esse projeto de lei, mas o fato é que é... essas que eu participo, eu posso dizer que a gente já vem se preparando para apresentar né e justamente aquilo que é necessário é né? uma, uma produção aqui, bem qual é, qual é, a, qual é a, a, a tese dele do projeto dele ele, regulamento o quê pedro por favor disse... aí uma live só para isso <risos> <risos> então mas assim na verdade é, é uma regulamentação voltada para o uso terapêutico hoje o para terap... né? uso terapêutico e aí assim tá descartado nesse momento é discutir uso adulto né que é uma coisa que incomoda bastante, até quem é, faz parte de associações que são, tem na sua política o antiproibicionismo, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que é, a forma como vai ser regulamentado, isso é fundamental, isso desde o que no tocante é o econômico, no social, no que seja de acesso, né? no que hoje ocorre com as vítimas de, da política de guerra às drogas, né? A, gente tem, a gente tem uma dívida de, de um reparo que a, o dinheiro arrecadado por uma política de regulamentação ele tem que ser reinvestido em política social daquelas pessoas que hoje são as, políticas, é, as vítimas da, da política de guerra às drogas, que, na sua grande maioria, é a população negra e pobre da periferia. Né? A gente sabe que o, o título de traficante ele tem CEP e CO na sua maioria, é claro que dependendo uhum. da percepção até política isso pode se estender, mas na sua ah. maioria é isso. Então as associações surgem para para organizar isso, né, para dizer olha nós temos advogado, nós temos pesquisadores, entendeu? E estamos mostrando que com o que a gente tá fazendo os pacientes estão melhorando. Uhum. Né? Bom, então é uma reflexão que eu gostaria de fazer com você. Que é o seguinte: você tem açúcar branco legalizado, sal branco, né? A gente sabe que tudo isso é um veneno. Você tem o álcool aí por trás de um, uma, uma imensidão de crimes, de, de patologias, de pessoas dependentes químicas, de assassinatos devido a álcool, né? E, enfim, né? E você tem uma, uma, uma planta né é, que tem inúmeros efeitos medicinais, né? comprovados cientificamente, né? É, e que é proibido, isso não é uma, uma, uma, uma controvérsia. Às vezes eu fico imaginando que a questão da cannabis ser, pro, ser, ser proibida não é bem pela essa questão dela ter essa, esse, essa, esses efeitos, aí alucinose, essa coisa toda de, de expansão da consciência, né? é, mas por ela ser um medicamento, não, não estaria por trás disso aí, essa proibição, toda essa guerra da indústria farmacêutica, porque ela é uma farmácia, como você disse, né? E o pessoal quer vender remédio, não quer, não quer que as pessoas... Você não pode patentear, né? Você não pode patentear né? o canabidiol, uhum. né? Então, isso não é, não é possível patentear. Então, eu estou eu eu trazendo isso aqui porque a sensação... Se você tem hoje comprovado cientificamente, e há muito tempo isso aí, né, já, é, já é essa comprovação, né? Quando eu estive nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas, de casos clínicos, de pessoas de doenças graves. Inclusive, gostaria depois que você falasse sobre o autismo e outras doenças né, que têm resultado extraordinário, o Alzheimer, o Pax, a epilepsia, a depressão, a ansiedade. Então, uma planta que tem um espectro tão grande como esse, como é que isso está tá proibido? Quando você tem aí as pessoas se morrendo, tomando álcool, né, fumando cigarro, né, provoca câncer, que é altamente destrutivo. E onde é que vem essa, essa lógica da proibição? É uma, é uma articulação mesmo da, das grandes indústrias que não querem que essa planta é, é, seja utilizada... Né, com esses recursos todos. Eu gostaria depois que você falasse também da questão do uso recreativo. Tem algumas pessoas perguntando aqui, né? É, ou seja, dos prós e os e os contras, né? Uhum. Vamos lá então. É... Existem várias razões, né, para é... pela qual a gente possa entender a raz... o motivo da, da planta da maconha ser, ser criminalizada. A gente tem que lembrar que essa criminalização ela já surge lá atrás com a guerra é... guerra do ópio, né? Então, a maconha ela tem várias finalidades. Né? O uso religioso, o uso né, chamado adulto, que né, popularmente se conhece como recreativo, mas que vem se caindo por terra, né, esse termo. E o uso terapêutico e comercial. Então, antes de mais nada, tem que lembrar que as caravelas eram feitas de fibra de cânimo, né, bem mais forte do que algodão e nylon. Então já existe uma pressão da indústria do algodão e, lá, e nylon no início do século passado para proibir, né? O cultivo inclusive de cânhamo, que nem tem praticamente THC 0,3% por conceito, né, para ser cânhamo, e proibido também, né? Você vê como existem interesses comerciais biocombustíveis, ou seja, são diversas o que a gente poderia falar aqui. E aí entra na parte terapêutica especificamente, aí vem a Big Pharma que é isso que você falou, a Big Pharma. Né? A sim. gente acompanha né, o fracasso, não só das drogas utilizadas pela psiquiatria, como pelo próprio modelo de tratamento da escola de psiquiatria como um todo. Sim, e sim. aí, assim, isso, isso ultrapassa também a questão de opinião e de polêmica. Basta sim. ver como o mundo está doente. Entendeu? Claro, então, claro. tipo assim, da falha da falha terapêutica desses medicamentos. Inclusive, tem estudos, né, de 2017 mostrando isso, de 21 antidepressivos, como, né, como fala o terapeuta passado alguns meses. Mas aí você tem é, que também alguns mexicanos, na época, migravam para os Estados Unidos e faziam uso da maconha, então, para criminalizar né? a questão do, dos negros aqui. Na década de 30, a delegacia que prendia os usuários de maconha era a mesma que prendia os praticantes de religião africana e da capoeira. Então, tem um é algo bem direcionado, as propagandas de cigarro na década de 50 eram entusiasmando, e a de maconha era dizendo que causava psicose e que a mulher ia tomar uma conduta assim, assado, ou seja, fake news não é uma coisa moderna, né? já é antiga. Então, Sim. a gente entende a razão para isso, basta você pegar e conversar com alguém que toma remédio para se tratar. Eu outro dia fui fazer uma lista de alguns medicamentos que tinham me pedido para levar para uma trilha para a dor, quando eu fui falar, eu digo, rapaz, o cara que vive se tratando com dor, com esses remédios aqui, né? Então, imagina, criança que toma 5 convulsivante. A quem interessa? O CBD só pode ser patenteado se ele fizer como, nesse caso, da Prata e Dona Dulce, né, no acordo lá com a USP, que foi juntar um fluo, sei lá, que bota uma coisa lá e né, diz que é exclusivo. Mas a planta não pode ser patenteada, exatamente. Então, a quem interessa isso? né quem quer realmente resolver o problema outra coisa tem que lembrar também da escola médica né como né é, houve essa ou é, a fundação Rockefeller né também no século passado né? essa influência de acabar com os fitoterápicos e trazer essa coisa da big pharma então eu costumo dizer que é difícil né a gente falar de uma política antiproibicionista, proibicionista política de uma regulamentação se eu particularmente não colocar em cheque a política do sistema. Né? Esse sistema é um sistema capitalista, independente de posicionamento político ou não, mas o que a gente vive é isso. E, e é o que está representado nesse, nesse tema também. né Que é a Big Pharma, os interesses... A Ambev, o dono da Ambev é o cara mais rico do Brasil. o que é que o álcool... Na verdade, não é nem para ser proibido, porque quando foi proibido no início do século passado, na chamada Lei Seca nos Estados Unidos, deu errado. Claro. Porque aí foram fabricar clandestino e surgiu Al Capone. Mas assim... O que, que a gente tem que fazer? O Estado tem que se empoderar de regulamentar isso, né? entendendo que quando existe um uso individual, quando a pessoa está plantando um remédio em casa, é um remédio, igual você planta qualquer outra coisa. Até porque bem menos nocivo do que várias coisas que a gente pode plantar. Planta comigo ninguém pode. Né? Então, assim, não existe dose letal da planta da cannabis, até o que se conheça até o momento, com tantos milhares de anos de uso, né? E também os efeitos colaterais são brandos e também reversíveis. A gente consegue tatear isso quando vai fazendo de uma forma adequada. Então, por que não ter como uma planta? Se você quer criar um controle de qualidade para quem vai produzir para um coletivo, aí dentro de um parâmetro como farmácia viva, entendeu? E dando as condições para que a pessoa possa plantar parcerias, universidades, mas respeitando essa autonomia, o pequeno produtor a boa prática de produção, isso a gente sabe como fazer. A gente sabe como fazer agora. Os interesses, o que, é que estão negociando lá agora? É isso que vai vir no projeto de lei, é isso que a gente vai ter que estar atento e a população tem que estar acompanhando. Porque senão a gente vai estar perdendo a oportunidade de ter autonomia para um tratamento que simboliza exatamente isso, uma nova abordagem terapêutica. E também perdendo a oportunidade de debater algo que não é menos importante. As mortes que existem por conta das guerras drogas, elas não podem ser é, negligenciadas e colocada no patamar inferior das pessoas que sofrem de é, de algum de, é, de alguma patologia né E aí você falando sobre essa questão do uso recreativo né uso na verdade assim se a gente colocar ela numa perspectiva de droga recreativa ainda assim ela é uma droga muito menos nociva né? tem um estudo do David Nutt né lá do Reino Unido né mostra acho que 2010 entendeu mostrando né o perigo de cada droga e o álcool e a heroína tá lá na frente né? dando aos outros a si próprio então Sim. o motivo não é, é pelo pode, perigo você pode fazer propaganda todo dia toda hora né pra... pois é incentivando é. que, outra que faz, é outra coisa que falar estão. Tão... É, é associando né bota mulheres né é, sinal de ostentação né aquele desejo de, de consumo vinculado ao álcool sucesso né lembra quando ainda tinha do tabagismo, né, que era o cara do Malboro e tal. Então, são coisas que estão tá bem claro para a gente, os interesses de, de por que está sendo dessa forma. Né? O que a gente precisa é lutar e estar tá atento para dizer assim, olha, se eu quiser plantar, eu vou plantar em casa. Se eu vou usar eu próprio, se você chama de uso recreativo, como queira chamar, eu, eu digo que essa pessoa tem uso de maneira inadequada. Que é o uso que, diz, que, eu, que eu digo, olha, se for... É, balizar o tratamento, você tem um acompanhamento, melhora né, o seu uso. Mas se não, cada um tem autonomia sobre si próprio. Né? E aí tem aquela pessoa que precisa, com um remédio de uso contínuo mesmo, e não pode ter esse direito é, vetado, né? porque é um direito pétreo, é um direito da Constituição. Então, a luta é nesse sentido, ela deve ser nesse sentido. Toda vez que o paciente ele não tiver como foco, Qualquer, qualquer instituição, qualquer organização do um paciente ele não está no foco, né? a associação que tem esse caráter social, sem fins lucrativos, aí tem que ser colocado em xeque, né? porque na verdade é isso, é garantir, facilitar esse acesso. Né? A gente sabe, a indústria já chegou, né? vai acontecer de, de girar muito dinheiro, né? muita receita, pensar no que vai ser feito com isso, como eu falei, no investimento social, e a gente e atento a cada passo, né? Para a gente não ficar também depois de tanta luta ficar refém da grande indústria também canábica, que é big, né? Porque aí daqui a pouco é isso também, né? Se ficar uma coisa que fique validado só para quem tem milhões para investimento, como acontece hoje na Califórnia, não nos interessa. Uhum. Com certeza, Pedro, né? Você falou que o uso recreativo não é o nome adequado, estava vendo uma mudança nisso. uma pessoa falou também sobre isso. Você poderia comentar o que? Por que não é adequado falar uso recreativo? Na verdade, porque assim? Primeiro, porque o que a gente percebe, eu vejo isso na prática clínica, né? aquele que chega como usuário, dito recreativo, quando você senta para fazer a avaliação. Né? Porque eu, para prescrever, evidentemente que eu avalio né? para saber qual é a conduta de prescrever ou indicar qualquer outro tra é, tratamento. Mas, por exemplo, essa pessoa que é usuária, ela chega na consulta e quando você vai fazendo a anamnese, faz toda a avaliação, você entende o porquê que ela usa. Uhum. Ela não usa a toa, a recreativo. toa cara Meu vizinho fuma para dormir, cadê o recreio? Uhum. Uhum. E aí outra coisa também, por exemplo, mesmo aquela pessoa que você pode conceber que a gente diga, não, saiu para se divertir, em vez de tomar álcool, que acontece muito, né? as pessoas que fazem uso por longa data terminam é, diminuindo o consumo de álcool e de outras drogas, já tem estudo... E eu, que de... eu estava vendo, né estava lendo um, um, uma matéria sobre isso, que, que ela é utilizado para diminuir vícios, eu achei interessante. Então, Exato. Tem, tem, tem esse caminho também, então, na verdade, ela não é viciante e é utilizado inclusive, para diminuir, para ajudar as pessoas que têm vícios, é, na verdade, assim, é, como eu falei, essa questão é, do, por exemplo, ainda falando de, sobre essa coisa do uso recreativo, o uhum. conceito de saúde pela OMS é a presença do bem-estar, né? físico, mental. Não uhum. é a ausência de doença. Então, por exemplo, até aquela pessoa que usa por seu bem-estar, ah, eu uso para relaxar à noite. É só você fazer uso da maneira adequada. E aí, assim, pode causar dependência? Uma pergunta que é, pode, 9%. Mas geralmente são aquelas pessoas que têm uma tendência a um abuso, que não estão tá fazendo esse tratamento de maneira adequada. Né? Mas sim, vários estudos vêm mostrando que a, a planta da maconha, na verdade, ela, ela vem a ser uma porta de saída né, de outras drogas. Assim como os psicodélicos também são promissores nesse sentido, normalmente a maconha a também. É o contrário, né? O que diz? Não, a, a, a, a maconha é uma porta de entrada, né? Então, na verdade, na prática é o contrário, é uma porta de saída. Ela ajuda você a diminuir o consumo Sim, de drogas porque... mais nocivas. É isso. Sim, porque na verdade a, a porta de entrada é o próprio proibicionismo. Porque o que que acontece no, no mercado paralelo, né? A pessoa que vai comprar droga o que tá ofertando a droga, ele fala, se você comprar maconha, tem que levar o crack. Aí você vai denunciar para quem? Para o PROCON, que é venda casada, <risos> né? ou que não tava com controle de qualidade, que Porra, sua maconha veio, pô, veio com um esterco pô, pô, pô, pô, pô. de vaca. Então aí, você, então, aí você a porta de entrada é isso, que você termina tendo que, que é, lidar com, com relações que te induzem ao uso de outras coisas a porta de entrada é o álcool ou o açúcar que nem você falou sim, sim. entendeu qual é a primeira droga que todo mundo experimenta é a maconha quem foi que experimentou a maconha como primeira vez se a gente tem o incentivo do uso do álcool dentro de casa desde novo uh -huh, sem dúvida e, e, né na sociedade então ela é a porta de saída porque já mostra né esse esse efeito né estudos demonstrando inclusive brasileiros né demonstrando esse efeito e a gente vê isso na prática clínica também pessoas que trazem né, esses relatos de caso, né, que dão um estudo tipo relato de caso. E, aí, e, na verdade, uma coisa que a gente tem que entender é isso. Algumas pessoas falam de estudos. Por exemplo, o sistema endocannabinoide ele foi descoberto agora, na década de 90. Na década de 90, é? Né? Na década de 90, o sistema, né? Porque é, primeiro estudaram, é, entenderam, isolaram os fitocannabinoides, né? CBD-1940, THC-64... Né? E aí agora, os, depois foram os endocannabinoides, o sistema endocannabinoide na década de 90, e mais recentemente agora é que eles estão na coisa do canabinoide sintético, que é aquela coisa de, de fazer várias, né, isolar o canabinoide e tal, e ver aquela, de, algo mais específico, né tratamento com, de câncer, é, tipo de, de, de neoplasia específica com canabinoide específico, né? vendo né, várias correlações nesse sentido. Mas o fato é que é, esse tratamento, né, ele é um tratamento que, que ele já vem se mostrando, né, já promissor nesse sentido né, de, de, ser verdade, é, de ter essa possibilidade de você alcançar vários efeitos. Né? Então, né, agora o que as pessoas vão ter que fazer é, é buscar mesmo essa, essas organizações para que, seja avaliada, né? Entender se tem indicação ou não para se fazer a terapia. Ó, uhum. gente, é, é Pedro. Me lembra aí o teu o teu Instagram mesmo para para gente colocar aqui. É Pedro Melo. As pessoas. Que tá... ah, Esse aqui é isso aqui telefone. Mello, né? Né? O pessoal está colocando o seu telefone. Porque tem gente perguntando aí o teu contato. E quando a gente você fala... entra no Instagram, quando entra no Instagram lá tem o bio, né? Que você tem um link e ao clicar o link ele já abre um canal de diálogo direto com o WhatsApp. WhatsApp, né? Ok. Mas é Pedro. É, é... Aí... o é Instagram é Pedro Melo oficial, é? É, É, Dr. Pedro Melo. Doutor... Dr. né? Dr. É. Melo. Então Dr. Pedro Melo com dois L's, né? Isso. Dr. Pedro Melo. É, o... é, é Dr. Doutor... É Pedro da Costa Melo, é? É Pedro da Costa Melo. É outro não, Instagram isso aí. É... Esse daí era um que eu acho que era para ser criado. É Doutor Pedro Melo, gente. Doutor Pedro Isso. Pedro, Pedro, Melo, Pedro Melo, então entra lá e entra em contato. É pode você falasse, então. Pedro da Costa Melo, né? É, é... Ah, é Pedro da Costa Melo, acabo de ser informado aqui. Desculpe. É Pedro da Costa é porque... Melo, é? Isso, isso. Ah, o é isso? É. Então, é porque é porque eu estou lidando com essas Mello. coisas agora. Pedro da Costa Melo com dois l gente. Tem esse Instagram dele. Passa lá e manda um direct para ele, né? Quem quiser fazer. Isso. Com ele. Pedro é aquele de Recife, né? Hum. É... Eu sou natural da Aracaju. Vim para Recife em 2014. Tô muito ah, você é natural aqui. de Aracaju? Ah, legal. Eu sou natural de Aracaju. Muito bom. Então, fala aí da, da, da ação é, de algumas doenças específicas, da Covid, por exemplo. Eu vi que alguns médicos, inclusive, estavam usando para se proteger, fortalecer o sistema imune. Eu vi um... um, um Algo sobre isso, né? O autismo. Hoje, um amigo meu entrou em contato comigo, falando de um amigo que está com a filha com autismo. Ele disse: Olha, vai lá ver o doutor Pedro, que deve falar sobre isso, né? Alzheimer, é, é, enfim, essas doenças que são tão comuns, que a própria epilepsia, né? Enfim, doenças neurológicas, a gente sabe que tem resultados incríveis a canábis. Você poderia falar um, fazer um apanhado um pouco dos resultados, Pedro? É, pode ser, Beleza, é, pode então. Com autismo? Posso começar com o autismo, sim. Vou, fazer aquele... Vou tentar falar numa linguagem onde as pessoas que também não são da área específica e compreendam até chegar em... em nomenclaturas específicas. O autismo, ele, ele começa a ser estudado é... de uma maneira mais frenética a partir de 2018, né? com tratamento com os canabinoides em Israel, já tem estudos anteriores. E aí, o que é que eles perceberam? Né? Eles começaram, tem um estudo que ele compara... Essa equipe é do Rafael Meixula mesmo, eles comparam o canabidiol e esse estudo serve de base para depois estudar o canabidiol em comparação com o fitocomplexo. Bem bacana isso, né? Um estudo duplo-cego, né? ensaio clínico, aquele que no formato da ciência ele traz como um estudo de, de rigor científico, né? eu quero dizer. E aí é, ele pega um outro estudo do ano passado, 188 pacientes também que eles vão avaliar o que, é que eles avaliam, né? Eles pegaram um extrato, uma proporção de 20 para 1 CBD-THC, mas é o fito complexo. A gente tem cepas que garantem essa proporção, né? Cepas como Charlotte Webb, Hallett Sue, né? Que tem essa proporção e Cândida. E aí eles estudaram e viram o quê? Uma melhora, e aí já falando também do que eu observo na prática clínica, porque o autismo tem tá entre os 10 diagnósticos que mais hoje chegam ao consultório. Ansiedade e depressão, autismo, epilepsia, dor de maneira geral, Alzheimer e Parkinson, é, doença autoimune, insônia e pacientes oncológicos. né Esses são os 10. Agora sim, chegam pacientes até que não têm diagnósticos. E a gente consegue entendendo na avaliação qual a necessidade e qual o desequilíbrio, é o que é o sono, é o transtorno de humor. Por isso que o interrogatório é a consulta é, né, demorada nesse sentido, porque requer uma série de, de, de apanhados informativos. Né? Então, no, no autismo, a gente tem, tem a síndrome X frágil, né, que se percebe, né, que cursa, né, pacientes que têm esse diagnóstico, cursam com comportamento do espectro autista, né, porque o espectro autista ele pode ter várias várias formas de ser associado ou não, com epilepsia ou não, associado a uma doença genética ou não, mas que nesse caso específico percebe-se um problema no sistema endocannabinoide. Então, imagine, o Parkinson mesmo, que a gente sabe que o problema é no sistema dopaminérgico, né? por isso que os pacientes tomam dopamina sintética, né? o Prolopa, uh, ou outras drogas similares, né? Carbidopa, eles, na verdade, é, têm também um problema, uma desregulação nesse sistema endocannabinoide. Então, o que se está percebendo é que cada vez mais esses é, são encontros de que de relação de defeitos, digamos assim, no sistema, no funcionamento do sistema endocannabinoide, que desencadeia vários diagnósticos. Então, o autismo, assim, existem alguns estudos que estão avançando. A gente teve um estudo aqui no Brasil também, né com, com 18 pacientes, e sempre o que se avalia, ah, Pedro, você quando vai tratar, o que, que você pretende com o tratamento do paciente autista? Na verdade, assim, do paciente autista, somente não. Né? Os pacientes, de uma maneira geral, que a gente, eu como um profissional que sou buscado para oferecer meu conhecimento é, em prol da ajuda, né? para melhorar aquela pessoa que me procura, então... O que, é que eu vou oferecer? Eu vou dizer, olha, o que eu acho que você tem que utilizar é isso ou aquilo outro. Na prática clínica, a gente percebe que aqueles sintomas do espectro autista, por exemplo, para além da tríade, que é sociabilidade, linguagem e comportamento, né? alguns autores falam dia de comportamento e sociabilidade junto, ele tem um espectro, né? aquela coisa dos sintomas dos movimentos estereotipados, restritos repetitivos, né? na linguagem a colalia a irritabilidade, baixo limiar a frustração, né? Tem, pode apresentar isso, que custa com irritabilidade chegando à agressividade. E são esses sintomas que a gente vai avaliar ansiedade, hiperatividade. E de maneira geral, os pacientes eles conseguem ter uma melhora. Os números que se apontam, por exemplo, nesse estudo de Israel, ele bota lá 47% dos pacientes melhoraram da ansiedade, 60 e poucos% da né, do quadro de comportamento. Então é um número muito significativo. O mesmo ocorre quando a gente vai avaliar também no tratamento de outras doenças. Você vê o Alzheimer mesmo. Tem gente até que fala assim, Ei, vocês se passaram já. Porque eu sei que quem usa maconha fica com problema na memória e você vai dar para o paciente de Alzheimer que tem problema na memória. Tem gente que pergunta, fica curioso mesmo. E aí você tem que explicar, não. O mecanismo de ação ele é diferente. Um estudo na Austrália ele mostrou, por exemplo, como o THC, que às vezes é coloca o canabinoide... Né, que é colocado como vilão porque dá esse efeito dissociativo, podemos ser alucinógeno, mas entendeu reversível, né? Ele tem um papel fundamental no tratamento do autismo, ou oh, desculpa, do Alzheimer, né? Do autismo também, né? Do autismo ele já se mostrou, mas do Alzheimer, por exemplo, né? Que é justamente no papel de remover, né? A placa amiloide, o grande vilão do do, do Alzheimer, é a formação. De, na superfície do córtex, da corteza cerebral, do, do, do chamado, das chamadas placas amilóides, né? as proteínas Sim. tóxicas, claro. né? beta-amilóide de deposito. O THC destrói essas proteínas tóxicas né? e também ele se interpõe entre um receptor acetilcolinesterase com o neurotransmissor acetilcolina. Ele não deixa que ele venha ao rece é, ao esse receptor para a enzima, Desculpa, receptor não, enzima, para ser degradada. Então, ele permite que esse neurotransmissor ele fique circulando mais tempo. Porque você pega uma bula de paciente que, de, que faz uso para tratamento de Alzheimer, você vai ver uma proposta de oferta mais acetilcolina. Então, tem vários mecanismos de ação. Né? Vários mecanismos de ação. Na dor, na modulação, por exemplo. Uma coisa interessante é que os endocannabinoides, como neurotransmissores, né? Quando eu falo neurotransmissores, para quem não é da área para entender, os neurônios, né, que são células do sistema nervoso central, entre outros, né, eles se comunicam através da sinapse, né, emitindo o quê? Uma mensagem neuroquímica, mandando neurotransmissores. E o endocannabinoide ele é um neurotransmissor com uma característica peculiar, diferente dos demais, de outros neurotransmissores, como dopamina, acetilcolina noradrenalina, serotonina. Ele é diferente, porque, entre outras coisas, ele tem um efeito que nos outros não se apresenta. Né? Ele, ele sai da, da, do neurônio. Né? O neurônio que está se comunicando um com o outro, pré e pós-sináptico, ele sai do pós para ir para o pré. É, uma, é um mecanismo retrógrado. Então, manda o um endocannabinoide, por exemplo. Esse aqui está recebendo muito estímulo, muito hiper o paciente está convulsionando. Mecanismo de ação por exemplo, da, do efeito antiepiléptico, entre outros. Você falou para fazer uma apanhada. Claro, claro, faz um rumo <risos> né? aí. Então, um dos mecanismos de ação dessa, desse efeito anticonvulsivante, ou modulador da dor, por exemplo, ou da hiperatividade, por exemplo, é que existe uma hiper ali, né? Claro. E aí, esse que está recebendo a excitação, manda um endocannabinoide que gruda no receptor daquele neurônio e quando ele... É, provoca essas transformações dentro desse neurônio, ele vai dizer assim, para de liberar muito neurotransmissor excitatório. E aí isso na prática clínica vai refletir em quê? Se for uma criança que convulsiona, uma diminuição no número de crises convulsivas. Se for uma dor, uma diminuição na, na, na percepção da dor. Aham. É porque né, a dor, ela tem. Aí a dor é outro mundo, né? porque a dor tem as etapas da transmissão da dor que os canabinoides interferem desde a, a etapa da transdução, né? você tem ali a transdução quando você tem o um estímulo, e aí tem transformações, né? sopa inflamatória, aí tem a da transmissão, a da modulação e a da percepção. E os canabinoides, por exemplo, modulam a dor. Em 2017, devido à regulamentação em alguns estados dos Estados Unidos, 50 mil pessoas deixaram de morrer por overdose de opioides. Por conta dos canabinoides entendeu que eles têm uma ação sinérgica e eles 50 conseguem. 50 mil ir. pessoas deixaram de morrer. Por é, a... que maravilha. é uma que se faz. E é, e é verdade que, que os médicos também que estavam na, na, na, no campo de batalha é, para covid, alguns médicos utilizaram como, hum, como, como fortalecer o seu sistema imune. Ah, eu fiz, um, eu fiz uma, uma apresentação dessa já tem um tempo, eu acho um mês e meio sobre cannabis e covid. E aí eu tratava especificamente sobre efeitos mesmo, diretamente no corpo, e o que é que se tinha de estudo em andamento né, até aquele momento. E aí, assim, é, a gente está vendo né, que a Covid ele, ela se manifesta como algo muito peculiar, né? Já deu para perceber que não é uma gripezinha há muito tempo, né? Claro. Para a pessoa com o mínimo de senso. E aí, o que é que acontece? É... Existe uma tempestade de citocina quando vem o contato do vírus naquele receptor né, que, tá, que o pulmão é um local onde existe uma presença desse receptor muito numerosa também no intestino, por isso que dá reações, às vezes, gastrointestinais. Mas assim, esse receptor né, da do ECA. É, da enzima conversora de geotecina, ele recebe e aí começam as alterações que vai provocar o que se chama de tempestade de citocina. Então, antes de mais nada, pensar a COVID como uma doença imune mesmo, um componente imune muito presente, ainda que não esteja classificado dentro da, da classificação de doenças autoimunes, né, como lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide, entre outras, mas tem um componente imune forte. E o que, é que acontece? Eu disse que a gente, no sistema endocannabinoide, produz endocannabinoide e temos receptores canabinoides. Receptores, os endocannabinoides que a gente fabrica, eles se ligam a receptores canabinoides, CB1 canabinoides, que estão mais presentes no sistema nervoso central, mas também em várias partes do corpo, né, intestino, coração. CB2, que eles estão muito presentes nas células imunes. Então, é que está... Né? A, a planta ela tem uma propriedade imunomoduladora e é por isso que pacientes com doença autoimune se beneficiam muito, porque em vez de tomar um imunossupressor para diminuir a imunidade, ela toma um imunomodulador. Né? E aí, assim, quando a gente fala de COVID nessa tempestade de citocina, né, na hora que tem o um contato do vírus com esse receptor no pulmão e em várias partes do corpo, vai provocar aquela reação inflamatória, porque o corpo vai querer reagir e vai dizer, olha, tem vazor. E aí ele vai penetrando, aí né? tem a forma do vírus, né? que ele né, Se penetra facilmente, e aí tem os mecanismos né, internos, que eu não vou entrar em detalhe agora para não prolongar, mas o fato é que essa tempestade de citocina, essa, esse componente inflamatório, ele é modulado. A planta ela tem essa propriedade imunomoduladora que se liga nesses receptores CB2, que são os mais presentes no sistema periférico mesmo. Né? principalmente na o óleo o óleo é uma é uma ótima alternativa então para fortalecer a imunidade nesses períodos de de covid não é Pedro? sim porque ele tem na verdade essa proposta imunomoduladora né uhum. que já é bem conhecida então é claro que assim se você perguntar tem pessoas para dizer ah mas faltam estudos ah eu acho que foi uma parte que eu que eu ia falar e terminei me passando veja o que a gente percebe é que os estudos, ainda que eles estejam avançando, e cada vez mais isso vai né, explodir, ainda bem que, que, pelo menos nesse sentido, a cannabis... Ô oh, ela... oh, oh, Pedro, deixa eu te falar uma coisa aqui, a gente está encerrando, você tem, tem tempo para a gente continuar e você explicar essas coisas aí, porque é, o Instagram uhum. sabe que ele corta, né? dá para gente Ah, tudo bem. Então, eu vou fazer tudo o seguinte, bem. eu, vou, eu, vou, eu vou, vou, vou fechar aqui, porque já falta pouco, pouco mais de um minuto, gente, Lembrar para vocês também que nós estamos, você, você que está chegando aqui no meu, é, no meu perfil agora, você pode dar uma passada lá no meu perfil, nós estamos lançando né, um curso online gratuito de 14 a 17 de, de setembro, que é o novo salto quântico, despertar de uma nova realidade dentro dessa perspectiva de uma nova consciência, trazendo conhecimento da física quântica, da neurociência, da epigenética, curas naturais, fitoterapia, né, os óleos essenciais, enfim, autoconhecimento e transformação. Dá uma passada lá, se inscreve, você vai ter... Né? Vão ser quatro dias intensos para quem está buscando esse caminho de transformação e de autocura voltado para as medicinas naturais. Eu vou, de... Eu vou cair aqui e volto já. Aguarde só um pouquinho aí, você... daqui a pouco vocês entram e o Pedro entra daqui a pouco também. Eu vou só publicar a live e a gente está voltando, já já, tá? Abraço, valeu, até mais. Estamos aqui entrando para a segunda etapa... Da live com o doutor Pedro, com o Dr Pedro Melo, trazendo aqui informação informações de altíssima qualidade, muito esclarecedor, muito esclarecedor essa live para todas as pessoas que estão participando, né? Pedro, assim que você entrar você me faz o pedido, acho que ele já acabou de fazer aqui, então então uma live extremamente educativa e esclarecedora, que é o que é o propósito do nosso trabalho, trazer informação, esclarecer. né? É... Estamos aguardando aí o Pedro. Acho que a imagem está embaçada aí, Pedro. Não sei se se é a agora <risos> agora estava <risos> contrário. É... Né? Pedro, eu não eu não falei para você, mas eu é... o primeiro contato que eu tive com óleo de de cannabis, né? foi nos Estados Unidos há uns cinco acho que uns 5 anos atrás mais ou menos lá é, minha sobrinha mora na, na Califórnia né e, e lá você encontra no, no, nos supermercados né o óleo né é, que eu acredito que deve ser aquele óleo talvez seja feito da cimento eu não me lembro muito bem isso que era esse esse que eu que eu tomo já há algum tempo ele vem lá do Canadá né depois, nas minhas viagens também, na minhas andanças pela Europa, você encontra em tudo que é supermercado na Europa, nos Estados Unidos, você encontra facilmente. Depois, no, no ano passado, eu, eu participei do Congresso Internacional da Felicidade, lá em, é, lá em Lisboa, e aí já tinha uma empresa, eu acho que era uma empresa norte-americana já trazendo o, o óleo mais concentrado, porque é esse que eu, que eu consumo já há uns cinco anos, né? inclusive meu estoque está acabando com essa pandemia, eu ia para os Estados Unidos esse ano também, para Europa também, não podendo ir com essa pandemia, né? Então, meu estoque, eu estou aqui economizando, né? Eu normalmente tomo uma colher de sopa ou duas colheres de sopa por dia. Então, isso eu coloquei na minha, na minha dieta, né? De autocuidado, eu não tomo remédio há mais de 30 anos, remédios químicos, né? Então, eu, trabalho, eu tomo suco verde todo dia, eu, todo, todo meu estilo de vida é voltado para as práticas naturais de saúde. E quando eu comecei a ver vídeos lá nos Estados Unidos, os resultados clínicos que tinham com óleo de cannabis, enfim. Então eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? E aí fui ver toda essa. essa Vi que é um superalimento, na verdade. Não é? Eu não sabia dessa questão, que, que é um sistema endocannabinoide, fiquei é muito impressionado com isso aí, né? E aí eu coloquei na minha pauta diária, né? Como eu trabalho exatamente buscando alguns outros superalimentos que eu uso no dia a dia, né? a geléia real, por exemplo, pólen, é, enfim, é, isso faz, faz, eu, eu introduzi como uma cultura, né? Eu fico imaginando que isso poderia ser algo, por exemplo, na, no Colorado, é, a economia do Colorado, que era um, era um estado que estava economicamente falido, ele, ele se levantou exatamente em função da cannabis, né? Então nós temos o tráfico, né? Nós temos o tráfico que que que está por trás de todo esse crime organizado, de toda essa violência. É, só faz crescer ano a ano. Tá? Então, eu imagino que hoje também não é interessante até para, para ah, ah, é, exatamente o, o, essa estrutura de tráfico que envolve política, que envolve a polícia, que envolve né, é, é, legalizar, porque há um interesse muito grande por trás do crime organizado de se manter isso, porque você poderia estar botando esse povo para pagar imposto, para gerar riqueza entendeu? E, já, e proporcionar saúde, como já está acontecendo em muitas partes do mundo então nós temos um é uma grande hipocrisia em cima disso né ou seja um, um moralismo por trás né? as pessoas não estão pedindo para proibir a, a, o álcool a cerveja ninguém está né, fazendo parcial e se preocupando com isso mas você tem um, um moralismo que foi que me parece né, de, diante do poder dessa planta foi algo que foi fomentado pela indústria farmacêutica possivelmente né porque é, é, na verdade é, é um grande é uma, é uma grande farmácia né é uma grande farmácia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco é sobre isso aí, porque é, eu venho usando né o óleo de cannabis já há um pouco mais de cinco anos que eu utilizo, diário, quase que diariamente, né? É, e é algo que tem me feito muito bem também, entre outras coisas que eu tenho na minha prática de vida, e o um estilo de vida saudável, né? Ah, pois então, é, a gente tem que ver que houve um... A gente estava tá falando do, da política proibicionista, né, que começou na década de 30, a Convenção, é, convenção de Entorpecente da ONU, né, em 61, a de drogas, né, de, de 71, que na época o governo norte-americano do Richard Nixon, né, um dos mais corruptos, que liderava e, e colocava a, a pauta para andar, foi quem deu o tom dessa, desse proibicionismo, que, entre outras coisas, é isso que você falou. Cada vez mais o que a gente vai descobrir é quem eram né, os cartéis que naquela determinada época no Brasil estavam comandando e aliado ao Estado para desenvolver diversas políticas que em nada favorecem a população. Né? Que é, por exemplo, a manutenção da política de guerra às drogas, que é exatamente isso. Né? Eu também trabalhei em serviço de urgência no SAMU e eu tive a, a infeliz oportunidade de atender criança vítima da chamada bala perdida. Né? Isso trabalhando aqui, né, no ah, Cabo de Santo Agostinho. Então, isso por conta né, de uma política mesmo que envolve poder, né, o poder, inclusive, institucionalizado, isso é muito grave. E aí, é, em contrapartida, o que a gente tem são as pessoas, como eu falei, que a ciência ela não acompanha, os estudos não vão acompanhar a demanda né, do que as pessoas trazem como necessidade. Então, não esperem que haja os estudos científicos suficientes para poder é, fazer uso né, de uma maneira adequada, passando por essa avaliação, porque, na verdade, é isso que eu falo, o que a gente percebe é que a população é que vai ensinar a academia. A academia já está atrasada. Inclusive, Sim. outros... Aí você falando sobre poderes, sobre toda essa coisa, você vê, né, o Conselho Federal de Medicina que se posiciona de uma maneira junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, de uma maneira que eu posso falar com a maior tranquilidade e consciência da palavra, mas irresponsável, entendeu? Quando publica, por exemplo, uma, um, um, um folheto informativo sobre tragédia da maconha, né? inclusive se utilizando de, de uma anuidade que eu sou obrigado a pagar, Entendeu? para publicar aquilo, inclusive um decálogo da maconha, né, que são dez pontos que trazem, que são o fake news mais moderno, né, que eu poderia estar citando agora. Então, é, é uma coisa que é muito complicada né, nesse sentido, mas é, é uma informação que não tem volta mais. Esse museu de grande, grandes novidades claro. ele não tem volta. O que a gente agora não está mais discutindo é como é, é, se vai regulamentar. Há muito tempo... A gente vem dizendo, né, a preocupação que a gente tem que ter e estar de olho é como vai regulamentar, né? É isso que a gente tem que estar de olho, porque claro. não tem sentido, né? A planta ela ela pode ser usada em nosso benefício, entendeu? Se regulamentada, é como você falou, você sangra o poder monetário, ninguém está falando que vai acabar com o tráfico, existem várias coisas envolvidas nisso, mas você sangra, né, o poder. Então, o proibicionismo, ele só interessa ao tráfico mesmo e todos aqueles que estão envolvidos com, né, com esses benefícios em torno dessa prática. Mas, assim caso contrário, não. Caso contrário, claro. o que a gente vai ter o Estado né, arrecadando e pessoas se empoderando, né, pagando impostos de, de, dessa verba para poder justamente estar tá investindo né, no, em políticas sociais. É exatamente isso. Claro. Pedro, então vamos voltar ali para aquele tour que você estava fazendo, né? bem educativo sobre a, sobre o uso específico de algumas é, de algumas enfermidades crônicas e autoimunes, né? Para ser trazer aí para as pessoas que estão vendo, estão vendo, né? Então, você chegou a falar do, do Parkinson ou não? Sim. O Parkinson, por exemplo, o Parkinson, é, você vê, a gente falando da comparação do que é a prática clínica, é interessante que o profissional médico tenha essa sensibilidade também, de que vai se tratar. Aquilo que vem nos estudos não representa o que a gente faz na prática clínica. Por exemplo, você vai ter pessoas que me perguntam, e o Parkinson, né? como é que você trata o Parkinson? Eu vi um estudo que mostrava que usava 50 miligramas de CBD de 8 em 8 horas. Não, não é assim. O paciente de Parkinson, você, ao avaliá-lo, você vai perceber que ele pode, pode apresentar sintomas motores e não motores. Os motores, tremor e repouso lente né, dando movimento, né, a brada e cinesia, inclinação e rigidez postural, e o motor é transtorno do sono, da cognição, do humor, fadiga, constipação, né, que é a pressão do ventre. Então, independência do que está predominando ali, você vai fazer aquele jogo do extrato, né, e para poder indicar, né, a gente sabe que, por exemplo, o THC, ele tem um papel importante nesses sintomas motores, né, o CBD, uma ação antipsicótica, né, que muitas vezes o paciente de Parkinson, ele pode cursar com sintomas de, de alucinação auditiva e ou visual, né? provocado tanto pelo diagnóstico da doença de Parkinson ou até mesmo pelo uso do medicamento. Né? O prolopa, que o paciente começa a subir a dose dele para alcançar aquele efeito que não alcança mais, ele pode dar esses efeitos colaterais importantes. E aí a gente, entrando com o extrato, da Cannabis, a gente consegue modular isso, diminuir o uso do Prolopa. Isso é outra coisa interessante também. Né? Os benefícios, eles são inerentes tanto do efeito desses compostos que existem no, no, na planta, como também por conta da possibilidade de diminuir o uso de medicamentos químicos. Sim, Entendeu? claro. Porque uma pessoa perguntou aqui, Pedro... Né? É que tem depressão e que usa medicamentos químicos. Então, ela ela, ela pode ir e substituir o medicamento químico. Quem sabe que esse medicamento é químico ele é, ele é viciante, né? ele não vai nas causas né? e gera inúmeros efeitos colaterais. Como seria a transição de uma pessoa, por exemplo, que tem depressão ou que tem ansiedade e que vive dependente desses medicamentos? né? Eu já, eu já atendi, na época eu atendia muito terapeuticamente, eu atendi pessoas com 10 anos de depressão 15 anos e até 40 anos de depressão né? já tomou todos os remédios que existem na, na, ou seja no mercado e nunca se curou de nada entendeu como seria essa esse processo de transição como é que tem sido o resultado também de pessoas que têm depressão e ansiedade que são assim avassaladoras dessas doenças pânico nessa coisa toda né então é assim a, a resposta mesmo principal do desmame eu não vou conseguir lidar porque ela é muito genérica, né? Assim, é, é existe, o desmame, né? Cada né? existe o desmame do antidepressivo, de ansiolítico, de antipsicótico, claro. de anticonvulsivante, né? E outra coisa, mesmo é, saindo das categorias de medicamento, cada pessoa também, né? O, o, o entorno que está que tá sendo envolvido, né? Então, assim, isso vai depender muito de cada caso. O que eu sim posso te dizer é que é exatamente isso, né? Existe um efeito ansiolítico e antidepressivo conhecido, né, do, do, do, dos canabinoides, agindo nesse sistema endocannabinoide. E aí, assim, a gente vai modulando de acordo com é, o que a pessoa está utilizando e do contexto como um todo. Tem um fato interessante que é o seguinte: em 2006, é, ele houve uma fabricação de um medicamento que foi até capa da revista é chamado Acomplia. Né, que ele tem o um princípio do rimonabante, e a proposta dele era para diminuir o apetite, que o THC ele pode provocar, o CBD pode inibir, que pouca gente sabe disso, às vezes, ah, a maconha abre o apetite, não, mas pode inibir também. Ah, o THCV, é? é. o CBD, é. é. Entendeu? Então, eles lançaram no mercado um medicamento que ele bloqueava a ação de, de endocannabinoides. Para quê? Para a pessoa diminuir o apetite né, e... É, diminuir, por exemplo, é, baixar peso, né? Esse medicamento, ele teve que ser suspenso dois anos depois que ele foi trazido ao mercado porque ele deu um efeito colateral muito importante, que foi de depressão e alto índice de suicídio. Então, aí o que é que ficou comprovado ali? Olha aí, quando você bloqueou o canabinoide, o efeito do canabinoide, você teve um efeito depressivo marcante, a ponto de... Tem que ser suspenso, né? E assim, quem faz o THC, as pessoas que fazem uso que busca aquele efeito euforizante, ah, risadas, né, assim, espontâneas e tal, não é à toa, é porque, né, isso daí, isso por si só já, já demonstra o um efeito antidepressivo e também a gente tem que lembrar que o processo de neurogênese, ou seja, antes falavam pra gente que maconha matava a célula, né? Né, neurônio. Na verdade, não. Na verdade, o que existe é que ela atua no processo favorecendo a neuroplasticidade. Neurogênese. É. Mesmo? é. Uau. E isso é uma das explicações do efeito antidepressivo, por exemplo. Uau. Dessa possibilidade de neurogênese no hipocampo, né? Olha só. E aí, só assim, falando o bem. Tá falando... Da memória. Sim, tá envolvido várias emoções no hipocampo, né? E aí, assim, e aí eu estou falando bem já como neurocientista, já, né? Pegando aquela coisa da molécula e tal, porque existe nessa correlação, entendeu? Uhum. Então, é, existe várias... né O efeito ansiolítico, então, né principalmente naquelas que normalmente são as cepas ricas em CBD mesmo, nesse caso do ansiolítico, ela é bem conhecida também, né? Então... É, é, é, algo que, é algo que, tipo assim, é, você falando dos Estados Unidos, quando você estava lá, em alguns países, ela é vendida como suplemento. Você fala, ah, é alimento, como é que é isso e tal. Ela é vendida como suplemento. E é importante entender isso. Primeiro, para dizer bem assim, realmente não tem uma categoria de botar naquele... Você vê, o, o, o canabidiol vendido aqui a 2 mil reais tem que ser prescrito na Receita Azul. Ah, é, o mesmo que tem THC é uma receita amarela, aquela que prescreve ritalina, é, metadona, é, opioide forte. Então, Assim, incompatível totalmente assim, com, né, com né, o efeito da, da substância. Então, são coisas que têm muito a ver com essa questão da política. E quando a gente fala que, por exemplo, em outros estados, né, dos Estados Unidos, levem dentro como suplemento, né, isso leva a crer também que leva a crinão a gente sabe que ela não passa pelo controle de bioequivalência Então muitas vezes existe aquele discurso de algo ah, importado não sei o que e tal mas lá é vendido como suplemento nem passa pelo controle de bioequivalência de um medicamento como tal Sim, sim, sim, sim. é como Entendi, suplemento então. mesmo. Você encontra você encontra no Whole Food lá no supermercado lá né? então eu gostaria que você falasse duas coisas aí duas perguntas tem uma aluna minha aí que tá perguntando sobre o efeito sobre o HIV é, e um médico que está aqui nos assistindo, né, que tem Parkinson, né, sobre se existe a reversão de Parkinson, né, já também com canabidiol. Então, vamos lá. É, HIV. Bom, quando a gente vai falar de HIV, é, vou fazer até uma, uma analogia com o, a neoplasia, o câncer, que primeiro que a gente fala assim, é, existe a a indicação para se tratar aqueles sintomas que o paciente pode chegar apresentando que são sintomas inerentes da própria doença ou do tratamento, ou seja, por exemplo, falta de apetite, né, e perda de peso como consequência, né, a náusea, o vômito, o transtorno de humor é muito comum, né, cursar com ansiedade, depressão, é esquizofrenia humor, também, né, oi, é esquizofrenia também ah, para falar sobre esquizofrenia. entendeu? Então, nessa perspectiva, quando a gente vai tratar paciente de câncer ou HIV, né? é, vai buscando a melhoria nesse, nesse, no sono, no transtorno de humor, no apetite. Né? Então, vai buscando, nessa perspectiva, de tratamento sintomático, né? de alívio, de conforto, né? de aliviar sintoma. E também pensando no caso do câncer, de uma ação tumorecida matando a célula maligna, e no caso do HIV, a gente tem aquelas propriedades é, antirretrovirais conhecidas também dos canabinoides, inclusive dos terpenoides, você falando de óleos essenciais. Eu fiquei interessado ali você falando do curso. Entendeu? Estou é... aqui, ó. Quando eu vou fazer uma live, eu estou aqui, ó, com... Aí. Eu tô com alguns óleos essenciais aqui. Tô sempre... Entendeu? Pois é, então existe também essa perspectiva né, de, de agir na história natural da doença. É isso que eu quero dizer. Né? Por exemplo, isso acontece também com doença autoimune. Você tem o benefício de tratar os sintomas inerentes da doença autoimune, que pode aparecer dores articulares, né? que a cartilagem é um tecido que é muito agredido normalmente. Como você também... Ou seja, é como se fosse um tratamento durante a crise e intercrise. Porque como ela é imunomoduladora, ela também evita que o paciente entre na crise álgica, na crise de dor. Então, como ela tem um efeito anti-inflamatório e analgésico, na crise da dor, ela vai tratar e ela evita, inclusive, então, pacientes que, por exemplo, né, pessoas públicas que têm que fazer muito, muita viagem de avião, estavam começando a ficar com problema por conta de é, diagnóstico de uma doença autoimune, como a artrite reumatoide, e aí fala bem assim: ó, e, e quando tiver dor, não tive mais dor. Assim, tipo, aí vem aquela pergunta que, por exemplo, você fez do parço, e aí reverte. Que o paciente cura, muita gente pergunta, mas qual é a cura? Ou é, ou é melhor e tal? Veja, do ponto de vista de, de nomenclatura, o né, um profissional ele, ele não está autorizado a falar em cura, no sentido de cura. Porque cura é uma coisa que, tipo assim, é como dizer assim, até você morrer, tudo pode acontecer. Né? Agora, o que, o que a gente pode observar? Por exemplo, eu tenho um paciente que está há dois anos sem ter a crise de dor. Aí vamos supor, se em algum no momento em que é, uma determinada pessoa vem ao seu momento né, do óbito, se de quando ela começou a se tratar ela não apresentou mais o sintoma, a partir dela eu posso dizer, bom, curou, né, porque não teve mais. Né? Agora sim, enquanto em vida tiver, não. No caso do Parkinson, no caso de Alzheimer, que são doenças que ela tem essa natureza degenerativa, né, nisso consiste a patologia, o que a gente vai ter aí, na verdade, é uma correlação de força, uma queda de braço, né? Nessa busca do equilíbrio, onde a doença vai querer levar para degeneração e os canabinoides vão querer rodar ao contrário. Quem vai ganhar vai depender de cada um. Por isso que tem pacientes que têm melhoras extraordinárias, assim, entendeu? Paciente que chega catatônico, numa cadeira de roda, assim, com um Alzheimer, e depois, assim, de dois meses... A pessoa, eu estou falando no caso de um paciente específico, né? Desce do prédio para caminhar, cumprimenta os porteiros pelo nome e fala que vai fazer caminhada na praia. Legal, que legal. Então, tipo assim, aí o pessoal fala, é milagre, todo mundo começar a chorar, o prédio vai se consultar para dizer Ei, como é que é isso aí, entendeu? Então, é. cada pessoa tem seu sistema endocannabinoide na verdade, a cannabis, essa terapia canábica, ela coloca um holoforte em algo que já é e você sabe muito bem disso. A coisa da personalização, da, da, do tratamento personalizado. Sim. Não existe doença, existe o doente, assim, que não é nenhum termo que seria mais adequado, mas assim, em você, a gripe em você é de um jeito e em mim é de outro jeito. Então, o, o, a terapia canabinoide ela, ela colocou um forte nisso, e aí, dessa forma, a gente tem que ser honesto e dizer, vamos lá, cada pessoa vai responder de um jeito, não é uma bala de prata. Né? A gente vai claro. tá dizendo. vai... Agora, as possibilidades são inúmeras, porque se você tem 3.500 cepas mais, entendeu? Claro que ninguém fica testando no escuro, mas a possibilidade de você obter uma resposta em algum dos seus sintomas utilizando alguma dessas cepas, ela é muito grande. Inclusive, ah. por outros canabinoides que não são nem tão falados, como o próprio THCV, né? que é uma promessa para a doença neurodegenerativa ah, é? e também... <risos> é... É, existe o THCV, né? Que é outro canabinoide. Existe o THC, THCA, CBG, CBC, CBN. Agora o CBN... Reduzindo é, o tem um CV. aspecto aí, Pedro, que eu gostaria de complementar a você, porque as pessoas é, estão, estão buscando, como você falou, a bala de prata, né? Ou a pílula mágica, né? É importante lembrar também que as pessoas precisam assumir a responsabilidade pelos seus sintomas, né? Então, é, a, a, o... o, o né? O óleo de cannabis, ele é algo aí com um potencial gigante, né? De ativar um sistema né? que influencia inúmeros sistemas do seu corpo agora. Você também tem que levar que você tem um estilo de vida, né? Você se alimenta de uma determinada maneira, os seus seus pensamentos, né? Então, assim, você pre precisa exercitar o autocuidado, precisa entender que a doença também é um, é um, é um aprendizado, ela traz uma, uma lição, né traz algo aí, né? né? Porque você tira o sintoma, né? Você está trabalhando no sentido de, de, de favorecer a pessoa no aspecto do, do, do cérebro funcionar melhor, mas se você está lá se intoxicando todo dia com as mesmas coisas, se entupindo de álcool, de, de alimentos é, industrializados, agrotóxicos. Então, assim, é, é como se você estivesse andando em sentido contrário. Então, é importante entender que a doença é sistêmica, né? E ela diz muito sobre você, né? sobre, o, sobre o seu aprendizado também. Agora, você tem aí o que o Dr. Pedro está dizendo, é que você tem é uma planta que é poderosíssima, né? uma quantidade de substâncias que eu nem sabia que era tanto, aí quase 1.500 substâncias, né? e que reconhecidamente os trabalhos científicos sobre o Alzheimer, sobre o sobre é, são inúmeras evidências científicas de que ela é muito poderosa realmente. Né? Agora, se você usa se você usa um recurso como esse e você ao mesmo tempo introduz um estilo de vida, você cuida melhor de você, ou seja, você é, cuida da sua alimentação... Do faz atividade física, faz meditação, faz uma série, ou seja, investe, né? Então, você vai ter aí né, uma possibilidade de recuperação muito grande, porque você não tá botando essas químicas, né? Os antidepressivos são um nível de dependência absurda, né? Você não está contaminando o seu corpo, poluindo o seu corpo, intoxicando o seu corpo, muito pelo contrário. Você tá falando a linguagem do seu corpo, né? É um sistema, na verdade, né, Pedro? Então, só para acrescentar, porque às vezes as pessoas estão querendo, um, ou seja, a, a pílula mágica, né? E essa pílula mágica não existe, né? Mesmo nas medicinas naturais, as pessoas podem entrar nesse campo de, de se liberar do sintomas. Claro, você não vai ter os efeitos colaterais das drogas, mas você pode ficar lá mantendo aquele, aquele padrão que leva você a viver doente eternamente, né? Ou seja, melhora, pior piora, melhora, mais piora, né? Mas Enfim, mas você tem um recurso extraordinário, sem dúvida alguma, né, Pedro? É, você começou por onde inicia a minha consulta, né? Naquela, naquela forma de avaliação, né? Onde se tem a anamnese, eu começo pelos hábitos, né? E já começo explicando isso mesmo, que todo tratamento é uma balança. E que simplesmente ela vai pesar para o lado que você colocar mais peso. Não precisa ser médico para entender isso. E aí, assim, muitas das indicações que vão para pacientes, ela é o que eu digo para os pacientes para não se sentirem também como se fossem ah, os doentes e tal, no sentido de que eu sou a pior coisa. Não, é a indicação que vai para todo mundo. Todo mundo deveria acordar, fazer um bom alongamento, meditar, né? Fazer uma atividade física, pegar sol, uma, uma alimentação adequada. E veja que disso tudo que eu falo, né, só depende da pessoa até então. Claro. É. Né? a forma como a gente expressa, tem que ter uma tranquilidade também, né, o paciente com fibromialgia, você fala, vai lá alongar, pegar só, ele não quer nem sair da cama, então, você vai ter que ajudar ele a quebrar esse ciclo vicioso, mostrando que quando você entra com tratamento, a ideia não é dizer, ah, tô melhor, agora que eu posso, né, doutor, eu, eu tenho gastrite eu posso tomar uma cerveja, é de quem vai dizer teu estômago, você vai saber logo, entendeu? Ah, então, assim, é exatamente isso. É entender que todo tratamento ele é uma balança. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que não. Você claro. fala, ah, eu posso fazer uma acupuntura, eu posso uma psicoterapia, né? depende de terceiros, né? E aí, assim, e você tenta lançar mão né, desse conjunto. E aí eu sempre falo, é claro, que você tem que ter essa, essa sensibilidade, né? O paciente autista tem essa, essa atividade alimentar, mas quando ele entra no consultório comendo né, aqueles salgadinhos e e tomando, sei lá, suco de caixa e refrigerante, que refrigerante não deveria nem ser vendido, né? Se, Com certeza. Se fosse para falar de, de, de coisa séria, vamos, vamos saber que o refrigerante não poderia nem ser vendido. Então, assim, quando ele entra você fala, ó oh, é isso, a planta tem efeito antipsicótico, neurogênese, anti-inflamatório, analgésico, mas isso aí tem tudo o contrário. Então, o que, que vai acontecer? Uhum. Queda de braço. Na balança, você está botando peso para um lado, peso para o outro. E aí é onde você falou, a responsabilidade é sua, até porque, por exemplo, não existe nenhum tratamento realizado de forma passiva que ele apresenta uma possibilidade de sucesso terapêutico igual a quem o faz de forma ativa. Claro. Então, por exemplo, em congresso de dor, isso já é uma coisa que está bem consolidada, né? não é nenhuma novidade para quem lida com o tema, de que não existe uma indicação de, uma, de um repouso absoluto para ninguém. Ah, o paciente de dor, você vai criar as condições, vai adequar para saber o que é, mas você vai ter que botar ele em uma atividade. O paciente de Parkinson, por exemplo, andar em bicicleta, que eles conseguem, né, mesmo tendo uma discinesia comprometida, é, que comprometa muito, né, melhora muito né, nesse sentido, está colocando na balança algo que você está indo contra o ciclo que leva a sua degeneração. Mais um ah. elemento para colocar na balança. O paciente ele passa por mim eu falo de várias coisas. Neurofeedback, tratamento de bruxismo, que, claro, você tem que tratar o problema de base, a ansiedade e outras coisas. Mas do bruxismo propriamente dito, é neurofeedback que eu conheço, que a gente aplica em laboratório de neurofisiologia. Então, não é porque é o extrato da cannabis. Né? A acupuntura trabalha com essa perspectiva de modulação, é a medicina tradicional chinesa trazendo a relação da gente como um todo, que assim, não tem que acreditar ou não acreditar, é uma questão que já está posta, entendeu? Não é eu querer acreditar ou não, já está posta. As fases da Lua não influenciam nas crises epilépticas? Uhum. Entendeu? Então, uhum. E é difícil entender isso? Não, nós somos né, 50%, 70% ou 90% de água, dependendo da faixa etária. Então é, Isso é bem importante, estar claro. tá falando sim para o paciente sentir. E, e, e aquele paciente que decide pelo autocultivo, para depois buscar essa, essa, essa, essa prática pela forma da lei, também estabelece, estabelece o que a gente chama de biodinâmica. Acredite. Tem pessoas que conversam, tem, tem um. Né, o Pedro lá da Bracanabas, ele fala, tem pacientes que ele melhora antes de fazer uso do óleo já plantando. Claro que a maioria primeiro adquire o óleo. Olha né? só, para espera plantar para colher. Mas o ideal é que a pessoa entra que adquira entra no campo, entra no campo, planta. É, exato. Incrível. Bem é isso. Ô Pedro, tem aqui a Ivani, ela já fez uma pergunta mais uma vez, ela queria saber é, se é bom para crianças com paralisia cerebral, com reações involuntárias, espasmos. Uhum. Pois é, me fizeram essa pergunta mais cedo, ó, sobre espasmos, sobre esse diagnóstico né, de, de é, comentário sobre zika síndrome consumptiva do Zika, né? E eu, eu lembrei de uma eu lembrei de uma entrevista que me fizeram em 2014, quando eu comecei a trabalhar, né, com um acompanhamento de prescrição do paciente de cannabis, é, que eles perguntaram: "E você vai dar maconha para criança com microcefalia?" Aí eu falei: "Cada paciente tem que ser avaliado individualmente". E agora, conhecendo a fisiopatologia, o funcionamento desarmônico, né, que acontece nesse diagnóstico e conhecendo as propriedades da planta, eu não tenho dúvidas de que muitos pacientes vão se beneficiar. E hoje a gente tem estudos, até aqui no Maranhão, né, de pesquisa na, na síndrome da, congênita do Zika, e eu já é, venho atendendo vários pacientes com diagnóstico, tanto de paralisia cerebral e o espasmo, para você ter uma ideia, é, e aí veja, o espasmo, quem tem uma função importante é o THC, para você ver. Sim, né? Os canabinoides, o CBD, o THC, você vê que, por exemplo, o medicamento que passa a ser vendido no Brasil a partir de 2017, lá na Drogazil, por 2800 reais, o mevatio, ele, ele contém THC e CBD e é para tratar dor e espasmo de paciente com esclerose múltipla. Então, ação antipsicótica, que eu falei, antitumoral, anticonvulsivante, neurogênese, ansiolítica, né? Tem antiespasmódica também. Então, Vários pacientes com diagnóstico de paralisia cerebral, cada caso vai ser individualmente analisado, mas um, de maneira geral, eles se beneficiam sim do uso do extrato. Hum. Maravilha, Pedro. É, estamos chegando aqui ao final dessa dessa live maravilhosa, com muitas informações aí esclarecedoras. Você poderia falar só a diferença entre THC e CBD? Desde, desde o início, que algumas pessoas perguntam, é, e como eles se complementam para a gente fechar a nossa live? Uhum. Sim, é você você usou um termo bem feliz mesmo. Veja, antes de mais nada, é entender que quando a gente fala de THC e CBD, como eu disse anteriormente, eles são dois dos 177 fitocannabinoides conhecidos, né? CBN, CBG, THCV, THCA, né? e que, na verdade, em termos de ação, de função... Fazendo uma analogia com o que a gente usa da medicina tradicional chinesa, é exatamente aquele símbolo do yin e do yang, né? é. que é exatamente isso. Eles têm ações opostas e complementares, por isso que ah. eu falei o seu termo, ele foi, ele foi muito feliz. Então, ele, ele são esses canabinoides, né? o THC, o, o CBD, ele age como se fosse um antídoto dos efeitos colaterais do THC, e aí, assim, você até tem me perguntado da esquizofrenia e eu não... Né, passou batido... Você pode aproveitar e falar também da né? esquizofrenia. Pronto. É, porque, até porque a esquizofrenia é um tema bem polêmico, né? Porque muita gente fala, se regulamentar a cannabis, o Brasil vai virar uma fábrica de esquizofrênico, porque a maconha causa a esquizofrenia. Nessa afirmação, né, se for de alguém que tem uma qualificação profissional da área ela é no mínimo maldosa, senão ela pode ser inocente. Mas o fato é que é o seguinte, a esquizofrenia, o paciente esquizofrênico, ele nasce com a predisposição. E aí existem fatores na vida desencadeantes, que isso já está bem comprovado que são fatores estressantes. Um divórcio dos pais, o próprio divórcio, uma mudança de cidade, o uso abusivo de álcool, de outra substância, inclusive da maconha. Só que quando você coloca nesse patamar de que se você regulamentar você vai ter uma fábrica de esquizofrênico, você, na verdade, está fazendo um pensamento ao contrário. O que os estudos mostram é que o paciente que tem uma predisposição a esse diagnóstico de esquizofrenia, eles têm uma tendência maior de uso e abuso de substâncias. Se a gente tivesse uma política regulamentada, essa pessoa ela poderia chegar, que é o que acontece quando ele chega ao consultório, o que, é que eu faço com esses pacientes? Ele fala, eu uso, e aí eu desencadeio, e aí eu pioro e tal. O que é que você tem que mostrar para eles? Você tem que usar o correto. Você vai ter que usar uma cepa que ela seja predominantemente CBD, porque o THC muito forte ele tem esse potencial de desencadear uma ansiedade, que aí, no caso do paciente que tem predisposição à psicose, pode desencadear assunto. Mas veja, esquizofrenia não é causada e não é que você vai é, desencadear de qualquer forma, mesmo sendo desencadeado, inclusive... A gente tem vários estudos de canabinoide, como CBD, tratando esquizofrenia. Então, Mas... veja que tudo depende, né? Você vê, tem estudo de Harvard, estudo de, da USP de Ribeirão Preto, mostrando né sobre esse tratamento. Então, ele tem esse efeito. Né? O CBD e o THC são opostos e complementares, assim, de maneira geral. E, e é isso, vai estar vai tá ajudando no tratamento de diversas diversas patologias, porque vai se ligar nesses não só receptores canabinoides como também há de se falar que eles se ligam também a receptores não canabinoides como, por exemplo, serotoninérgicos e outros mais, né? Maravilha, doutor Pedro, uma grande, uma, uma grande aula, muito esclarecedora aí, gente, muitas dúvidas tiradas, é, depois dá uma chegada lá no... no segue o, o doutor Pedro lá, é, no, no, no, no Instagram dele repete repete o Instagram aí já lembrou o nome do seu Instagram não? <risos> é meu nome Pedro da Costa Mello né Pedro da Costa Melo. com dois L com dois L Pedro da Costa Mello <risos> vai lá curte passa a seguir ele de repente manda um direct agenda aí uma uma consulta online né, nesse período de pandemia né é busque tem muita informação olha quando eu estava nos Estados Unidos, eu vi muitos vídeos, né? Tem muitos vídeos em inglês, você pode botar legenda se você não fala inglês. Então, tem muito conteúdo no YouTube. Bota lá de, de, de, de cura de inúmeras doenças, de diabetes, de câncer, de Alzheimer, de, de esclerose múltipla, fibromialgia. Então, dá uma olhada, procura se informar, né? Procura ver conteúdos educativos, né? E é, é, é, que traga essa, essa consistência e busque um profissional que possa... De repente, ele orientar no uso, não é? Porque eu acho que é isso aí, buscar a orientação adequada, porque há uma complexidade, né? Como o Pedro falou aí, tem mais de 3.500 e Então, de repente, para o seu caso, você pode fazer uso de uma cepa mais, mais adequada, né? E leve à frente essa informação, compartilhe essa live, dá uma passada lá depois na, na postagem né? e, e deixe um comentário. Comentar mostra a relevância do... do do, do do do conteúdo, né? Então as mídias sociais elas trabalham, elas elas elas levam para mais pessoas quando elas percebem que o conteúdo é significativo. Ele é significativo quando você passa lá e comenta. Então passa lá depois nessas duas lá vão ficar no IGTV do meu Instagram. Depois eu vou compartilhar compartilhar com o Dr. Pedro também. É, é, e aí vocês comentem, deixem um comentário, deixem um like, lá comenta porque com isso a gente é, aumenta o alcance mais pessoas vai ficar gravada assim a primeira eu já publiquei já está publicado do que eu estou pedindo a vocês é que dê uma passada lá e curta e comente para que a gente aumente o alcance e compartilhe né compartilhe essa Live para que mais pessoas possam se beneficiar né? esse trabalho é um trabalho educativo né esclarecedor aí né? nós tivemos aqui né, informações muito preciosas Pedro eu gostaria que você deixasse aí então Queria lhe agradecer por essa participação, muitas informações importantes, né? Trouxe aí esclarecimento para vários aspectos aí do uso dessa planta né, extraordinária, é, que as pessoas possam se desvencilhar de preconceitos, né? entender esse jogo da indústria da doença, né? que não, tá, não nunca quis que os medicamentos naturais é, estivessem é, na ordem do dia, porque não podem ser patenteados, né? Eles trabalham com outra lógica, na verdade. Nós estamos trabalhando... Né, dentro da perspectiva de diminuir a agressividade ao corpo, mas lembrando que também a doença é um aprendizado, faz parte do seu estilo de vida. Normalmente, quando eu trabalho com as pessoas que estão em busca de transformação, de curas naturais, eu pergunto qual é a sua disposição de mudar os hábitos que fazem você adoecer? Porque as pessoas estão querendo uma pílula mágica, né? Então, assim, não é esse o caminho. Isso é um recurso extraordinário agora. O Qual é a sua disposição de investir numa qualidade de vida melhor? entendeu entender as causas do que você está adoecendo então isso é o que ele falou do peso na balança né eu quero continuar tomando lá uma grade de cerveja por semana e eu quero um negócio que me mantenha é, é, fazendo isso não, não dá né não dá então você precisa entender que tem hábitos que são é, contraproducentes eles vão de encontro com aquilo que você está buscando né então não é ficar buscando uma, uma pílula mágica alguma coisa que é, é, vai lá é, é, atenuar os sintomas, né? E você não aprende a ter, a cuidar melhor de você. Então, busque esse equilíbrio. Que aí você vai ter uma planta. Esse óleo realmente é algo extraordinário, né? Mas tem tem a, a sua a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Entenda bem isso. Pedro, eu gostaria que você deixasse então uma uma mensagem final aí para as pessoas que estão é, nos acompanhar até agora. Bom, primeiramente agradecer, né? Agradecer a você e a todas as pessoas que nos assistiram até agora e que vão assistir posteriormente. A ideia é essa mesmo de propagar, né? Tendo é, essas informações, aproveitar isso, questionar. A gente, Eu, tô, eu me colocar à disposição. Né? Eu tanto faço o meu, meu trabalho dentro do, do consultório particular, que agora já não sou só eu. Eu desde 2018 venho trabalhando na perspectiva de curso de prescrição para médicos e hoje eu tenho uma equipe é, que é, eu me completo com elas e eles né, para os atendimentos particulares e também o trabalho social dentro das associações, no caso das citadas aí, né, o Instituto Jurema na terapia psicodélica, né, na Cultive, a Colher e a Satvoteca com associações canábicas, onde meu trabalho, na verdade, é dentro da da Comissão de Pesquisa e Produção, e junto com essa comissão, eu sou responsável pelo acompanhamento né, de, desses pacientes, né, justamente no objetivo de tentar garantir esse tratamento otimizado, é garantindo esse acompanhamento e também o um acompanhamento da cadeia produtiva né, desse fitoterápico, para a gente garantir que a gente tenha informação de, da forma como ele foi é, manipulado e chegado àquele estágio final, na forma de flor, na forma de óleo, ou de qualquer outro derivado, para que o paciente saiba o que está usando e possa se aproximar cada vez mais desse tratamento que a gente pode chamar de tratamento ideal. Então, esse é meu trabalho, e também de estar tá divulgando, de estar tá propagando cada vez mais ferramentas, né? Junto, esse é o papel, né? Eu, assim é como eu me sinto como médico, de ferramentas, é exatamente isso que você estava trazendo, para que as pessoas possam... É, tomar consciência e uma atitude para buscar essa melhoria na qualidade de vida como um todo. Então, eu agradeço e te parabenizo né, por esse trabalho, porque realmente ele tem tudo a ver com aquele que eu desempenho no meu dia a dia. Maravilha, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. As pessoas que estão aí querendo saber de consulta, vai lá no, no Instagram do Pedro, manda um direct para ele e você fala com ele fala com ele no privado. Pedro, quando voltar essas atividades da associação eu lhe agradeço se você puder me informar eu gostaria de conhecer de perto participar de uma reunião as reuniões que forem abertas né para conhecer essa dinâmica também e apoiar bem no que for é, no que for possível tá bom fico feliz fico feliz porque a colher é, tá passando por um processo agora de cadastramento eletrônico a gente consegue avançar bastante com essa nova medida é, vamos ter assembleia mês que vem e aí uma mudança na estrutura já tá caminhando de maneira bastante organizada para justamente aquela pessoa que acha que tem uma contribui... contribuição a dar né? na forma de trabalho na forma financeira ou de se beneficiar né com essa terapia para chegar lá e a gente tentar construir isso junto eu agradeço também o seu apoio legal com certeza estamos aí para apoiar no que for possível tem aqui um comentário que eu achei interessante a pílula mais, a pílula mais que existe Deus criou tudo a água o sol o sono o movimento os alimentos a natureza cada um com a sua consciência deve aproveitar eu costumo dizer para as pessoas olha a pílula mágica é você se você uhum. tiver autoconsciência né e buscar evoluir buscar aprender se autoconhecer então você nós somos a pílula mágica de nós mesmos né a grande farmácia uhum. divina está dentro da gente e está aí na natureza né uma uma planta como essa mostra que há uma inteligência extraordinária é, da natureza que rege tudo e dentro da gente se a gente também joga o jogo a favor do nosso corpo ele também ele também é capaz de fazer milagres Pedro um grande é abraço e boa noite a todos vocês gente e, ó eu vou publicar essa live vou, vou, vou escrever um textozinho a outra já está publicada eu pensei eu peço a vocês que é, por gentileza dá uma passadinha lá comenta deixa um like para que a gente possa viralizar essa pergunta depois eu mando para você também o um link viu Pedro Tá bom então, um abração, obrigada, boa noite a todas e todos. Tchau, tchau minha gente. Tchau, tchau.